Poema, 10 minutos. Alegria súbita. De repente o mundo é ótimo. A solidão humana não existe. Eu sou o melhor de todos os humanos. Qualquer idiotice que for dita nos próximos 10 minutos. Eu morrerei de rir. Tristeza mórbida. De repente o mundo é um lixo. A solidão humana toma conta de tudo. Eu sou o pior ser que já existiu. Qualquer verdade que for dita nos próximos 10 minutos. Para mim será mentira. Paz alucinante. De repente tudo está em branco. A solidão humana é uma pomba que voa no céu azul. Não sou tão bom mas não sou tão ruim. Qualquer distúrbio que acontecer nos próximos 10 minutos. Eu não tomarei conhecimento. Ódio aterrador. De repente o mundo está em nuvens negras. A solidão humana aprisiona minha alma. Eu sou um escravo do capitalismo. Qualquer botão que for apertado nos próximos 10 minutos. Eu morrerei definitivamente. Amor repentino. De repente qualquer pessoa é maravilhosa. Eu tenho mil defeitos mas quem vê cara não vê coração. Qualquer idiotice, qualquer verdade, qualquer distúrbio, qualquer botão, qualquer fase que o atravesse. Será universalmente. Amor.